Cê não tem mais nenhuma Não tem mais nenhuma Vai se fuder prostituta Sua mãe é vagabunda Virei mensagem no pouco com a sua Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo, meu nome é Manuel, cara, eu não vou demorar com nenhuma introdução, então só tem algumas coisinhas aqui na descrição, se algo te interessar, tu clica e vê, mano, é só ir lá ver, lá tem o meu canal secundário, tem o Seja Membro, é uma parte de coisa, se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve e comente qualquer coisa, se não gostar, fica à vontade para dar o dislike, seu critério, ou me dá uma crítica construtiva que é bem melhor, né, me ajuda. Eu já me inscrevi aqui no canal do Kabe ou Okabe, não sei, e hoje eu vou dar aqui pra poder ver o rap do meu anti-herói favorito, tá bom? Deadpool, Marvel Comics, Mercenário Imortal Antes de tudo, todo mundo da produção está de parabéns Por mais que eu não vi o rap, provavelmente vai ser muito bom Porque eu vi muita gente reagindo e eu falei, uou wow! E meus raps favoritos até hoje do Deadpool são de 7 minutos Vamos ver se vai entrar para a lista de raps favoritos do Deadpool Parece muito esse barulhinho aqui de... do começo do beat Tô me lembrando muito daqueles game 2D da época do Super Nintendo, tá ligado? Eu esqueci qual o nome dos jogos, mas tinha esses estilos não sabe, mas eu já matei um inteiro. Tá <risos> uh. ligado? Eu vi o um vídeo espírito, do Peter da energia. Cara, pera, desculpa, eu tenho que pausar e voltar pra comentar, que senão eu perco totalmente meu raciocínio. E na onde que ele começou aqui? Mano do céu, o cara já começou no hardzão, irmão. Ele já começou num estilozão que me lembra muito do, do rap do Deadpool do Gabriel Rodrigues também. Que é um jeito do Deadpool. Todo mundo que. Esses caras que cantam Rap Nerd, Rap Geek, os caras incorporam o personagem totalmente. Porque o Deadpool é mais pra cima, né? Ah, cheguei batendo com o pé na você não sabe, Quem tem epilepsia se um pode perceber. demais é na moral. <risos> <risos> Ansioso com O que aconteceu temos um doutor que quer tratar da minha loucura. De tudo deu Eu acho que eu falando multiverso da loucura do doutor estranho apareceu o Ryan Reynolds <risos> como Deadpool a porra toda. O cara não, não segura para falar me palavrão me e o Deadpool fala me palavrão, me palavrão né? Gostei, <risos> bem fiel. <risos> Caraca, o moleque, mudou de flow. <risos> dead, Dead, Dead, Dead, Ded dead Ded Dead Ded dead, dead Ded Ded Ded do rap do dead, Tals. Dead, dead, ele, mercenário imortal, não se compara a nenhum. Dead, dead, ou oh, dead, dead, dead, pool, gostei. de todo o universo eu ver, de loucura. Ele não abusa nas palavras, ele sabe usar né? Ah, então ele tá contando o dia que ele matou o universo Marvel, né Que quem assistiu o vídeo do, do Peter no A-Nerd, onde ele conta essas histórias Mano, amo é um vídeo do, do Peter onde ele conta esse tipo de história Ele tinha que fazer muito mais, né E, mano Criança, o caralho, um famoso Homem-Aranha. Que virou um Homem desmiolado. É Alguém pior. tinha que tacar tá veneno no inseto, né? Essa chacena tá sendo um mar de flores. Escuta, aqui, eu vou contar só para vocês. Tô pensando em matar os vingadores. Acabou. Usando as partículas. Botem uma bomba no set desgraçados. <risos> Agora tá chovendo Caraca, assim, velho. Como eu, eu nunca vi um rebobobo do, do, do, do humano, velho. Como que pronuncia ok, ok? o Cabe? não sei mas... Eu não pensava que alguém faria um rap do Deadpool. Nível. Tipo, o meu parâmetro que eu vou usar é nível 7 minutos, porque é o meu favorito. Do rap do Deadpool que foi incrível, se vocês não viram, eu recomendo muito verem. Tipo, a batalha de duelo de Titãs, essas coisas, o rap dele. E tipo, foi muito bom, cara. Tá na, na mesma pegada. Eu não tô falando que, que, que é a mesma música. Claro que não tá com flow igual os caras. Mas tá na mesma pegada. Tipo, mano, tá o jeito que o Deadpool é mesmo. O Deadpool é desse jeito. Verdão, mas vou ter que esperar o bem, né? Acho que não aguento grandão se é que vocês me entendem. Agora é com os X-Men. Careca, vocês sou ligado mas tipo é lado do Chris rock né sua careca o <risos> oh o cara me deu speed <risos> também né pra não ser bobo nem nada <risos> Ah, só sei talvez um pouco só um pouquinho só pouquinho extremamente Tá escutando a música o oh, que oh, é, eu vou uma história rima com cara meu Caraca, esse refrão. Ficou muito foda, mano cara que já acabou bem, foi. O bagulho foi bem frenético. Os três minutos passou rapidinho. Mano, como que eu não conheci o canal do Kabe, OK, viado? Na moral. Na moral, mano, teu melhor som. Ninguém quebra a quarta parede com o motor. <risos> Edite. Ficou perfeita demais. Parabéns pela equipe. Pra equipe, né, no caso. Senti uma referência forte aí no refrão, hein? <risos> Mandou muito a OK, São foda demais. Tipo, o refrão. Tem, tem referência no refrão? That, that, that. Ah tá, a parte do Dead, Dead, Deadpool, do, do, do talzinho. Então imagine que esteja certo, porque ele deu o coração. Então a minha teoria foi bem legal. Teoria não, né, eu, eu, eu percebi esse bagulho. Enfim, só veio o react vaza, né. Eu vou até ativar aqui, ó, os baguetes Com certeza mais um canal pra Alice, pra nós poder reagir a mais. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou.